Cadê? Dá a pata aqui. Cadê a patinha? Cadê a patinha? Os tempos estão tão difíceis que já tem cachorro que só dá a patinha para quem lhe der gorjeta. Dá para acreditar numa coisa dessas? Pois é, é verdade. Cachorro viraliza ao dar a pata apenas para turistas que pagarem gorjeta. Um cachorro viralizou na rede social ao ser filmado destino um chapéu de cowboy camiseta, lenço no pescoço e um cachimbo na boca e dando patinha apenas para turistas que lhe dessem uma gorjeta. A publicação mostra o animal trocando um aperto de patas, entre aspas, por algumas moedas de visitantes que passavam pelo local. Não se sabe qual o local que o cachorro mora, nem quem é o dono do cachorro, mas a postagem acumula mais de 2 milhões de visualizações. 89 mil curtidas e 1.265 comentários. Bom, o negócio aí do cachorro deve estar sendo bem lucrativo, porque quem é que não quer que um cãozinho dê a patinha, né? O cachorrinho deve estar fazendo bastante dinheiro, né? É, o negócio é sério, a crise está pegando para todo mundo, até para os cachorrinhos. Bom, brincadeiras à parte, eu quero estar agradecendo aqui a os irmãos que têm me ajudado, que me apoiam, que sempre me dão uma contribuição quando eu preciso, eu não costumo colocar nenhum tipo de número PIX ou conta aqui no canal. Sempre que eu preciso, eu recorro a alguns irmãos, os quais eu os tenho como irmãos de verdade, recorro a eles no privado, pelo WhatsApp, ali a gente conversando, né? E eles sempre que podem também me ajudam, ou os considero como colaboradores. Aqui do canal, quero estar citando o nome de alguns deles que são pessoas muito importantes para mim. São de fato minha família, tá? Irmã Regiane, irmão Carlos, irmã Tereza, irmã Adriana, irmão Marcos. Pessoas muito especiais que estão sempre me ajudando. Que o Criador possa estar sempre retribuindo e prosperando a vida de vocês que tem me ajudado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 O link aí dessa matéria para vocês estarem acessando e lendo ela toda na íntegra. Vou estar deixando também o link do Telegram para que você possa estar baixando os PDFs que eu coloco lá no Telegram gratuitamente. Vou estar deixando aqui também o link do Game para que você possa estar instalando o Rone Game aí no seu aparelho celular ou no seu computador. Então não deixa de acessar a descrição aqui desse vídeo. Shalom, shalom. Paz e amor do Messias para todos os irmãos. E até o próximo vídeo